é necessário, você precisa garantir que você está em conformidade com tudo que o Banco Central, né, ele coloca ali como necessidades que você, enquanto instituição, precisa garantir, da tá, agenda do Banco Central. E aqui a WSO2 realmente ajuda vocês a entrarem em compliance. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco virtual, se tiver tudo pronto, eu acho que sim, é, o Márcio e o Luiz, então o Márcio Solutions Architect, wso 2 e o Luiz, que é o Enterprise Architect, da 7 com Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Nick? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Nick, tudo bem? O palco é de vocês. Obrigado. Obrigado, Nick. Bom, pessoal, é... Bom dia, né? Primeiramente, agradecer a participação de, de todos vocês aqui no, no WSO2 Summit. É, espero que estejam curtindo o evento. É, como o Nick já falou, eu me chamo Márcio Menezes, eu sou um dos arquitetos de, de soluções da WSO2. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a nossa solução de Open Banking, é, falar um pouco é, a respeito de como a WSO2 tem, tem se posicionado e tem é, ajudado instituições financeiras a, a estarem aderentes com as regulações de Open Banking é, do Brasil e de outros lugares também. É, é uma dúvida que é bastante comum de, de pessoas que conversam com a gente, é, justamente como que a WSO2, sendo um, um, um player global, é um provedor de tecnologias que são agnósticas, como que ela endereça um mercado que é tão específico? né como, Qual que é o plano de, de, de evolução e de manutenção desse produto que é tão específico aqui da, da, de Open Banking no Brasil. Tá? Então, um dos objetivos ao final aqui dessa apresentação é que isso esteja claro também para todo mundo. É, aqui comigo está o, o Luiz Coabara, Luiz aí, como o Nick já falou, é um, um enterprise architect da, da, da Sevencom, que é uma parceira certificada de serviços é, da WSO2. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bem, e você? Sim. Tudo jóia, Luiz. Mais uma vez, obrigado aí por, por, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho, Luiz, eu te passo a palavra, você pode se apresentar melhor, apresentar a com. É, Tranquilo. E, e o Luiz vai estar aqui com a gente compartilhando é, compartilhando aqui as suas experiências, é, um pouco da sua experiência de campo, né? implantando soluções de Open Banking é, aqui pelo Brasil. Tá. É, não sei se está todo... Eu estou compartilhando aqui um deck, não sei se o pessoal... Pronto. Já está aparecendo. Mundo... Legal. Então, é, vamos lá que o tempo é um pouco curto. É... que eu já falei da gente. Legal. Eu, eu queria começar dando um, um, um overview para colocar todo mundo na mesma página. É, e, e eu gosto de, de utilizar esse diagrama de arquitetura, que é um, é um diagrama bem bem high level, bem abstrato, agnóstico de produto inclusive, mas ele é legal para a gente listar quais são os principais pilares de, de uma de uma stack de open banking. É, isso do, do ponto de vista de um, de um transmissor de dados, é, de, de uma instituição financeira transmissora de dados. E são, são várias camadas envolvidas aí. É que não, não é novidade para muita gente, que o jogo todo começa nas camadas mais internas, que é a camada dos sistemas de core bancário. É, é, aqui são, de fato, os sistemas que, que detêm as informações que vão estar sendo compartilhadas, os sistemas que vão processar as transações que estão sendo iniciadas pelas APIs de Open Banking, e que, na grande maioria das vezes, são são sistemas é, legados, né que já fazem parte aí da do parque tecnológico da, da, das instituições por décadas, e não, e não estão preparados para expor os dados nos formatos e, na, e, e, e, e complicar com os padrões de segurança que o Open Bank tem demandado, com os fluxos de segurança sendo demandados pelo Open Bank. E, então, aqui a gente está falando de, de sistema de conta corrente, sistema de, de, de liquidação de pagamentos etc., é, e, e aqui, adivinha, aqui não tem muita mágica. Né? É, dificilmente um banco vai conseguir é, fugir da necessidade de ter que integrar com, com esse sistema de, de core banking, né? independente da plataforma, da solução de open banking que está sendo plugada em cima deles. Né? É, em algum momento, a fonte da verdade vai precisar ser sensibilizada, ser, ser acessada. É, e é justamente em cima desses sistemas de core bancário que a gente começa a construir algumas camadas né, para viabilizar o Open Banking. E a primeira delas seria a camada, o pilar de integração, né, que é o pilar que está sendo ali responsável por, pela transformação, como o nome já diz primeiramente, né, pela por integrar com esses sistemas de core bancário e, e, e realizar as transformações, as agregações de dados que são necessárias para que esses dados sejam expostos né, através das APIs. O, um segundo pilar seria o pilar de gestão de APIs. E, e aqui eu gostaria de fazer um parêntese que algumas pessoas fazem uma relação com, com APIs com simplesmente a forma de, de expor um fluxo do, do, do, do meu barramento de serviços ou um microserviço meu para a rua, né, para os meus consumidores. É, é isso também, mas não apenas isso. Né? Uma plataforma de gestão de APIs ela vai muito mais além porque ela traz ela traz governança para todo o ciclo de vida das APIs, né? A API como como um ativo, assim como o microserviço, a API também é um ativo que precisa ter governança, precisa estar catalogado, precisa ter o seu ciclo de vida é, gerenciado, né? Desde a sua desde o desenho, a definição das políticas de segurança, de, de controle de vazão, é, promoção, ciclo de vida de promoção entre os ambientes deve que é a produção e também a publicação dessas APIs no portal do desenvolvedor. O portal do desenvolvedor ele é, um, ele é um componente crucial aqui de uma plataforma de gestão de APIs, que é por meio dele que o seu, o seu universo de consumidores, você vai engajar o seu universo de consumidores. Né? Eles vão conseguir é, ter autonomia, né? encontrar as APIs, é, verificar as documentações, gerar SDKs, é, utilizar os ambientes de sandbox para testar as APIs, etc. Então, tudo isso faz parte aqui do pilar de gestão de, identidade, de, gestão de APIs, desculpa. E, e por último, mas não menos importante, o pilar de gestão de identidades e acessos, que aqui no caso aqui de, de APIs de Open Banking, ele é a porteira de segurança, é por onde é, os seus consumidores vão estar é, se autenticando né, e obtendo as auto a, a, autorizações necessárias para invocar as APIs de Open Banking, né, integradas com a, com a plataforma de gestão de APIs. Né. É, falando aqui de Open Banking, não tem como falar de Open Banking sem falar de gestão com consentimentos, né, a, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, como, como um dos pilares, uma das fundações da solução de Open Banking. É, então, é crucial que, que a plataforma é, consiga gerir o consentimento dos usuários. Os bancos precisam gerir os consentimentos dos usuários para que esses dados sejam compartilhados. Então, é, é um grande desafio dos bancos implementar essa, essa caixinha de gestão de, de consentimentos. É... E um outro seria a, a capacidade de, de autenticação forte do cliente, que é justamente implementar um, uma autenticação de múltiplos fatores, né, de, é, que baseado no risco da, da transação, baseado no contexto, ela vai pedir um ou mais fatores de autenticação para o seu cliente final. É um grande diferencial aqui dessa camada, desse pilar de gestão de, de identidades e acessos. É, e agora sim a gente faz um paralelo com, com, com os principais produtos da WSO2, são os carros chefe da WSO2, que são especialistas em cada um desses três pilares, tá? não são produtos novos, são produtos que já estão aí no mercado há bastante tempo, amplamente adotados mundialmente. É, a gente não, não é o foco aqui da apresentação a gente entrar em detalhes aqui do, do, do produto API Manager, do Identity Server é, quem acompanhar as, as talks subsequentes aí do Renan e do Miguel, acho que eles vão estar detalhando mais aqui a, a solução de API Manager e Identity Server e a solução de, do, do, do, um terceiro seria o Enterprise Integrator, que é a nossa solução de barramento de serviços da WSO2 tá? aqui é, quando se fala de barramento de serviço, algumas pessoas fazem uma, uma relação com aquele, aquelas soluções tradicionais de, de enterprise FC-Bus, que são monolíticas, centralizadas, difíceis de escalar, mas que não necessariamente precisa é, ter esse estilo de arquitetura. Tá? Então, a solução de, de Bus da WSO2 já tem a sua arquitetura evoluída, né? os fluxos já podem ser implantados de forma, de forma independente, né? orientado na arquitetura de microserviços, que é muito mais aderente à, à estruturação de times, né? que hoje em dia é bastante comum nessa camada de transformação é, os times serem é, descentralizados, né? independentes, responsáveis pelas suas próprias é, stacks, suas infraestruturas, seus microserviços. Né? Então, o Enterprise Integrator é uma solução já aderente com essa com essa com essa arquitetura é, dentro do Enterprise Integrator também a gente é, embarca uma IDE de desenvolvimento que vai que vai trazer é, produtividade agilidade para os times construírem os fluxos um conjunto de conectores já disponibilizados para WSO2 e que vale a pena numa outra sessão a gente detalhar mais mais aqui essa solução tá então esses seriam os pilares fundamentais básicos aqui de uma plataforma de open banking é, e falando agora especificamente das funcionalidades de Open Banking que são, que são viabilizadas por esses pilares. Né? Aqui a gente destaca é, um suporte completo às APIs regulatórias de Open Banking, e, e, e quando eu falo suporte, não é somente a, a exposição, mas sim também a implementação de todos os critérios de segurança é, das APIs de Open Banking, é, todos os fluxos de, de, de, de obtenção de, de, de tokens de acesso dessas APIs, suporte às APIs premiums, que são APIs adicionais, não necessariamente APIs regulatórias. Outras APIs que a instituição queira publicar na plataforma, inclusive ativando recursos de bilhetagem, monetização dessas APIs. A questão do onboarding dinâmico dos participantes, que é o famoso DCR, que é um dos principais fluxos aqui do Open Bank Brasil, que é o Dynamic Client Registration e a integração com o repositório de participantes. É, o Developer Portal, que eu já falei, é, a capacidade de integrar com sistemas de core bancário, utilizando a, a, as, as facilidades da, da solução de Enterprise Integrator. É, aqui do lado esquerdo, no, no quesito de segurança, a gente destaca é, a implementação completa dos, dos principais protocolos de segurança. É, então, falando de Open Banking, a gente pode considerar que é uma solução que implementa 100% a, a especificação FAP tá? E, e, e todas as suas especificações de, de fundação, né, OpenID Connect, Out 2.0, é, bem como também a questão de gestão de consentimento de usuários e autenticação forte do, do, dos usuários, né, múltiplo fator de autenticação. É, no quesito analytics, aqui a gente destaca a capacidade de, de, de, de produção de eventos e, e, e a capacidade de, de integrar esses eventos com, com, com soluções terceiras especialistas em detecção de fraude e analytics. tá? Passando aqui para a próxima. Tá. Aqui seria uma visão de, de. Mais de arquitetura de software, só para dar uma visão de camadas, né? se você é, considerar aqui que é um castelo aqui na horizontal, você vai entender que é, que é uma solução composta por, por três camadas, né? e na, na base desse castelo estão os produtos Vanilla, que eu acabei de falar, né? da, da WSO2, como uma segunda camada vem os aceleradores de Open Banking, que são componentes desenvolvidos pela WSO2 que vão é, ser incorporados nos produtos Vanilla e vão agregar as funcionalidades principais de Open Bank. E a terceira camada seria a camada de toolkit, que é a camada de, de localização. É como a solução, a stack vai ser localizada, é, adaptada para a regulação brasileira de Open Bank, tá Então aqui a gente está falando, daquela aqui no Brasil, daquela última milha daquele tratamento, para dar um exemplo aqui, daquele tratamento do atributo CPF, CNPJ, na hora de criar o consentimento, ele é realizado aqui nessa camada de toolkit. Então, é, a mensagem aqui para todo mundo é que a WSO2, junto com o seu, com seus parceiros certificados, já entregam para o mercado aqui do Brasil e outros mercados também, uma solução de Open Banking já compliant, as três camadas já prontas para serem... É, plugadas é, em cima da sua camada de, de, de sistemas de core banking tá? é, e, e, e, e, e também um plano de, de uma estratégia de, de evolução e de manutenção dessa, desse produto né? no final do dia isso vira um produto né? e a gente sabe que a regulação ela, ela evolui, ela muda né? inclusive agora, nesse momento enquanto a gente fala, muitas instituições estão aí passando por essa recertificação aí do, do, do DCR né? com um deadline para sexta-feira é, e, e esses ajustes justamente no, no fluxo de DCR estão sendo implementados aqui na, na última camada de Toolkit. É, Para finalizar aqui, só um detalhe de que é uma solução agnóstica à infraestrutura. Né, a gente tem clientes executando essa solução nos principais cloud providers, é, também infra on-premises, very metal, é, e também em, em containers, Tá? e quando a gente fala containers, utilizando seus orquestradores de preferência, e no mundo de Kubernetes, é, é, a AWS vai até um pouco mais além e entrega é, templates, scripts de, de IAC, é, templates Helm, para facilitar a vida do pessoal de, de, de, de cloud, de operações de infraestrutura, para fazer o deployment dessa stack no, nos clusters de Kubernetes e manutenção dessa stack no clusters de, de Kubernetes. É... E pessoal, em resumo é isso, tá? é dessa forma que a gente vem é, entregando soluções para o mercado, ajudando as instituições a obterem as suas, é, os seus selos de conformidade com o Payment Brasil, tanto funcional quanto de segurança. E é aqui que eu queria fazer um gancho aqui para o nosso amigo Luiz, que vai falar um pouco aí da sua experiência justamente na implementação dessa última milha é, é, em bancos aqui do, do, do Brasil é, pessoal, era isso é, bom evento para todo mundo e, e assim, alguma dúvida se não tiver tempo aqui na, nessa sessão, a gente pode se encontrar depois aí na, na, na sessão de networking ok? Luizão, é, é contigo